Eu vou para o Caçadores de Lenda Elite. Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui trazendo para vocês mais um vídeo. E o vídeo de hoje é diferente. A gente vai estar respondendo algumas das perguntas que vocês fizeram para mim lá no meu Instagram. Né, Thaís? Isso aí, pessoal. Sempre que a gente coloca caixinha de pergunta no Instagram, chove muita pergunta, a gente não consegue nem responder metade. Então hoje o Thiago abriu uma caixinha no Instagram dele e a gente pegou as mais repetidas, né, Thiago? Sim, as que vocês mais perguntam. Tem. Das que a gente pegou, nossa, muita gente pergunta a mesma pergunta. Então a, a gente selecionou. A, a gente selecionou as que mais fazem perguntas pra nós e hoje a gente decidiu fazer esse vídeo aqui pra vocês nesse canal Casal Fracão. É Quem é novo aqui nesse canal? A gente tem o nosso segundo canal, que é o Investigação Sobrenatural, que é o canal Thiago Furacão. E esse daqui é vlogs, trollagem e exploração que a gente vai nas lendas de dia, né, Tiago? É isso aí, pessoal. E segue a gente também no Instagram, porque a gente está postando várias coisas lá pra vocês. Até mesmo aí, ó, abrindo enquetes aí para poder fazer vídeo, né, Thaís? Isso aí, lá vocês dão muitas ideias. E, Thiago... Tá chovendo ideia de trollagem lá hein? Ah, ó, vocês tem que mandar pra mim gente Manda lá no meu direct lá as ideias de trollagem pra mim estar trolando a Thaís Mas é isso aí galera, bora lá começar Thaís? Vamos lá Se inscreve no canal, deixa o like e bora pra mais um vídeo Bom galera, a Thaís já separou algumas perguntas aqui E ela vai estar fazendo essas perguntas pra mim estar respondendo Mas ela também vai me ajudar a estar respondendo, beleza Thaís? Tem muitas perguntas que vocês fizeram, a gente até agradece de coração por vocês mandar essas perguntas lá no nosso Instagram. Lembrando que a gente separou as que vocês mais perguntam, toda vez é as mesmas perguntas, muita gente quer tem essa, as dúvidas dessas perguntas, então vai ser essas as perguntas. A primeira pergunta, chove essa pergunta desde quando a gente começou o canal, chove essa pergunta, porque... É, o canal Thiago Furacão é um canal maior, né, Isso. que a gente tem. Então, a gente tem muitos seguidores lá no canal Thiago Furacão e o pessoal quer saber, Thiago, como surgiu a ideia de ir nas lendas? Um abraço, assistindo você de Artigas, Uruguai. Um oh. beijo aí para Artigas de Uruguai. Jantaia do Uruguai. Olha, cara, o engraçado é que a gente tem bastante fãs de outros países, né, cara? Onde a gente imagina, né, cara, que a gente poderia chegar. Tem nunca bast... a gente nunca imaginou. Então, a gente tem muitos inscritos é, da Espanha, da Itália. Uruguai, Bolívia, França, tem muitos tem. locais, né, Thaís? Japão, nossa, cara, é muito top. Sabia que tem pessoais de fora e de longe assistindo a gente. É né? Isso aí, um abraço aí pra todo um mundo. Um abraço para todo e mundo. Para de enrolar e responde, Thiago. Da onde surgiu essa ideia Bom, de ir nas lendas? É uma das perguntas mais perguntadas, né, Thaís? E como surgiu a ideia? de eu começar a fazer essas investigações sobrenatural e nesses locais assombrados, de noite é, da onde que eu tirei essa ideia? bom, vamos começar eu era uma pessoa que tinha muito medo eu acho que era a pessoa que tinha mais medo nesse mundo era eu eu, cara, eu era, tinha muito pavor, cara eu não podia ficar num local com a luz apagada que eu tinha eu morria de medo, cara, eu até chorava, né Thaís? pra vocês terem noção, quando o Thiago foi morar comigo na casa do meu, da minha mãe, né se não tivesse ninguém em casa, ele ficava na calçada esperando alguém eu... Pra entrar dentro de casa, ele não entrava dentro não de casa dentro sozinho de casa. Nem não. na sua casa, que seus pais nem você na, ficava, nem né, na sozinho minha casa, eu não ficava em local nenhum, nem no um quarto, suponho. Se a estivesse aqui, e eu estivesse no outro quarto, é... eu não ficava sozinho Não dá pra acreditar que agora você não é dá, um cara. caçador de lenda, hein Eu tinha muito medo, eu, eu falo que eu era a pessoa que tinha mais medo nesse mundo Era eu, cara, de verdade medo, eu tinha muito medo e quando eu comecei a namorar a Thaís, a gente começou a pegar o carro e saía andando assim para estradas, né Thaís? É, ia para o sítio, em rios, e né? Em Rio, e sempre a gente acabava vendo uma casinha lá, abandonada e a gente pegava e ia de dia, né Thaís? Para fazer assim, exploração, que a gente gostava dessas coisas assim. E a gente ficava assim, olhando assim, falava assim, nossa, o que, que será que aconteceu, né? Quantas famílias, sabe, ficava imaginando histórias assim. Tentando saber o porquê que aquela casa estava abandonada, o porquê que aquele carro, muitos carros a gente já encontrou em estrada, abandonado a gente tentava imaginar o que que aconteceu, ficava aquilo na, na nossa cabeça, né Thaís? Só que a gente nunca ia, fundo, né, Thiago? ia, eu ia a fundo, né Tiago, por curiosidade, talvez ver alguma casinha que a gente via, assim, ficava imaginando, né? mas isso passava, voltava, nós voltava pra nossa vida normal, trabalhar e passava isso daí. Aí volta lá na parte que eu tinha o medo, é, pra mim poder superar o, o medo... O que, que eu tinha que fazer? Eu pus na minha cabeça para mim superar o medo. Eu vou ter que bater de frente com o medo. Eu vou ter que enfrentar o meu medo para mim poder perder o medo, né, Thaís? Foi, foi isso que eu pus na minha, na minha cabeça. E foi isso, como eu já ia de dia, e eu sempre tive vontade, cara, de ser um youtuber, de gravar vídeos. Era o meu sonho fazer isso aqui. A Thaís pegou e me apoiou, falou assim: Não amor, pega então, vai na, na nos locais. Até mesmo comecei a de dia nos locais, né, isso Tem até... A, a, o primeiro local foi assim, a gente viu uma casinha, ficou sabendo da história, que ela era assombrada, e o Thiago falou assim, já que eu tenho medo, eu vou tentar ir pra tentar superar. E ele foi, sozinho, não, não, não era de noite, mas era no, no, no fim da tarde, e foi aí que despertou que ele falou. Eu acho que eu vou... Começar aí, eu falei, bora, bora lá. Aí, o que mais me instigou a fazer isso é a adrenalina, galera. Vocês não imaginam a adrenalina que dá, né, Thaís? Você é, sente um medo, é, a sensação da adrenalina. Cara, é uma sensação que eu vou falar pra vocês. Você nunca sabe o que você vai encontrar nunca. da porta pra dentro de um local que é assombrado. Então você fica assim, com medo de saber o que... Cê, sem saber o que, que você vai encontrar da porta pra dentro de um local assombrado. O que, que pode acontecer... E foi aí que, com o tempo, eu fui perdendo o meu medo. Hoje, eu vou num local sozinho e, e faço a investigação. É claro que vai falar, ah, você não tem medo? Não. Eu também, também tenho medo. É claro que as situações que a gente passa, depende do local, é muito perigoso e a gente sente medo também. Eu sinto medo. Mas... É como eu falo pra vocês, a adrenalina é, cara, uma, uma sensação que vocês não têm noção. Então eu acho que essa é a resposta dessa pergunta, né, Thaís? Isso aí. Vamos pra segunda pergunta, Vamos pra segunda então. Pergunta. Uma pergunta que todo mundo faz depois do pedido de noivado é: Você e a Thaís pretende casar ainda esse ano? Manda beijo. Beijão pra vocês aí. Cara, essa pergunta. <risos> gente, demorou 13 anos pra sair o pedido de noivado vocês acham que agora vai sair casamento logo assim? Eish. calma não, mas é o seguinte pessoal é a gente vai planejar Programar pra gente estar fazendo casamento, sim A gente já, vamos falar, né A gente já conversou sobre isso A gente tem plano sim de casar Mas não agora, né não agora. A gente tem outras prioridades Outros planos pro momento Mas uma hora, se Deus quiser E abençoar, a gente Pensar casa no ano que vem não dá certo Ainda então. não tem nada programado, galera Não vou falar pra vocês, ah, a gente já tem uma data programada Tem intenção de casar a tal dia Não, a gente não tem nada programado mas a gente quer casar sim, então quem sabe o ano que vem aí, não acabo fazendo a surpresa aí, <risos> ou ela faça uma surpresa para mim. <risos> Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Por que já não entram já com o split box ligado? Adoro seus vídeos. Essa é uma das perguntas que também perguntam bastante. Essa pergunta é... me perguntam muito no Instagram. E também nos comentários do vídeo. Por que você já não entra com o Spirit Box ligado? o porquê, Tem gente pessoal? que não, nem pergunta, já manda, né? É. Tem gente que manda lá, entra com o Spirit Box ligado. É, já a pessoa nem pergunta, ela tá mandando. Ó, você tem que entrar e pronto. mas Não é assim, pessoal. Bom, vamos lá. É, primeiramente, a gente vai no local, a gente somos investigadores sobrenaturais. A gente vai no local para poder investigar e ver se o local realmente é assombrado. Por quê? Porque muita gente passa pra gente assim, ó... Thiago, Thaís, eu vi uma assombração, fulano viu assombração, ciclano viu, a gente também quer ver. Então a gente vai no local pra investigar, pra ver se realmente o local é assombrado e pra tentar captar nas câmeras. Então a gente entra primeiro no local, ver se realmente né a gente consegue k é, dois né Sim. a gente consegue ver ouvir barulho alguma coisa ter a certeza que o local é assombrado chama bastante os espíritos chama chama chama para pra... poder ver e captar nas câmeras também que também é o que vocês querem vocês também querem ver né Thaís? isso e para depois fazer um spirit box então primeiro a gente quer ter certeza que o local é assombrado para depois entrar com o spirit box próxima pergunta Pretende se mudar pra Londrina? Por que Londrina? Por que Londrina? Porque... Londrina eu acho que é a capital dos youtubers, né? Só tem youtuber lá? Londrina só mora youtuber lá. Eu acho que metade do Brasil mora em Londrina. Verdade, cara. <risos> Pessoal... A gente mora em Marialva, do ladinho de Maringá. Deve dar uns 80km em Londrina. 80km. A gente vai... E agora a gente parou, mas a gente ia muito pra Londrina, né? Sim. A gente praticamente ia dia sim, dia não pra Londrina. Então, Marialva e Londrina tá assim, ó. Uma do lado da outra. Pertinho. Quem sabe futuramente aí, né? Não tenha planos. Se gente... surgir uma ótima oportunidade. É. A gente acaba morando lá. Mas no momento, é, a gente tá aqui em Marialva mesmo. Cidade pequena, mas estamos aqui, né, Thaís? Isso aí. Mas a gente tá em Londrina direto também, né, Thiago? Estamos lá. Agora já de faz direto. uns tempinho que a gente não vai, mas a gente ia bastante para lá. Sim. Thiago, a pergunta que não quer calar. O Instagram inteiro manda essa mensagem tanto para mim quanto para você. Eu não aguento mais essa pergunta e até hoje a gente não respondeu nenhuma pergunta. É. Thiago, você vai para os caçadores de lenda elite? Essa é uma das perguntas que mais perguntam para mim no meu Instagram. Eu vou pro Caçadores de Lenda Elite. E aí, Thaís? E aí? Pessoal, o Caçadores de Lenda Elite é um projeto que o Renato Garcia fez, né? Sim. Até ele é uma grande inspiração, né, Thiago? Nossa, assim, de quando a gente começou... É, e ele abriu para esse projeto Caçador de Lenda Elite aí E todo mundo pergunta, Thiago você tem que ir, Thiago vai, Thiago tenta Olha, é 24 horas o pessoal falando isso, Thiago, Pelo amor de Deus, você tem que responder essa pergunta Então, vamos lá é, Eu não sei muito como que tá funcionando esse Caçador de Lenda Elite é, Não sei como que vai funcionar É... Como que vai ser, né, Thaís, para poder participar desse caçador de lenda Então, não, não tem como responder essa pergunta, com certeza, para vocês. Mas seria muito da hora, hein? Ra? Seria. Seria muito da hora. Eu hein? acredito, não sei, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu acredito que ele não vai chamar youtubers que já fazem esse trabalho. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas. Quem sabe, né? É, quem sabe aí? <risos> Seria uma grande oportunidade de entrar para a equipe dele, porque o cara é fera, né? Só que a gente já faz o trabalho, a gente já é, né? Então eu não sei se no caso ele chamaria o Thiago para participar, para ser um iniciante aí, né? Porque ali os caçadores de lenda elite são iniciantes. Não sei se ele chamaria. Eu não sei se né, teria essa possibilidade talvez de se inscrever, eu não sei se vai ter regras, provavelmente vai ter algumas regras, não sei se algumas regras vai ser essa que não pode, não sei, mas eu acredito que ele tem um projeto muito grande para esse Caçadores de Lenda Elite aí. Pelo que eu tô sabendo, até o momento ele não falou nada ainda sobre como vai funcionar, né Thaís? Mas vamos ver como que vai ser aí, a... né? E você iria? Ah, cara, eu vou falar pra você, seria uma experiência da hora, né? <risos> eu acho que... Bom, não sei, né? Mas eu acredito que iria. Então, quem sabe aí? Pessoal, deixa aí nos comentários. Quando o Renato abrir as, as inscrições, vocês querem que o Thiago pelo menos se inscreve lá e tenta? Não custa tentar, né? O não sentido. a gente já tem. Se vocês quiserem que o Thiago tenta aí. E... É, porque sabe? é uma das perguntas que vocês mais perguntam são, é, é essa pergunta, né, Thaís? Se eu, ir, se eu vou, Caçador de Lendas Elite. E a resposta é isso daí. A gente ainda não sabe como que funciona. Mas. E a gente também não sabe se se inscreveria, né, Thiago? Porque é. ele não... tem esse canal, tem o um canal do Thiago Furacão. Então... Não sei como. Então, por isso que a gente não sabe como que iria funcionar. Mas... mas... essa pergunta, ó, é em peso, em Nunca peso. Nunca se sabe, né? Tem mais perguntas aí? Acabou. Acabou? São essas daí. Essas são as mais perguntas, né, aí. Se vocês quiserem que a gente faz mais esses tipos de vídeo aqui, deixem nos comentários aí que a gente traz respondendo mais perguntas pra vocês. É isso aí, galera. É... Teve muitas perguntas lá, mas a gente separou as que vocês mais perguntavam sempre as mesmas perguntas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero aí que as nossas respostas tenham ficado claras a isso né para vocês, da, das perguntas que vocês fizeram. Só essa última aí que não tem como a gente falar muito, né, Thaís, porque a gente também não sabe. Mas é isso aí. Não esqueça de deixar o like, se inscreve aqui nesse canal, vai lá no meu Instagram, não conta pra ele manda trollagem pra mim trollar ela. Não, manda pra mim. E eu sou melhor do que você. Eu já não sou boa, eu imaginei. Então, até é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tamo Juntos. junto. É nóis. Falou. Fui.